Você pode alugar o seu carro com segurança para a motorista da Uber. O programa Investidor Uber é um programa de acompanhamento com todos os passos para a locação do seu carro de maneira segura. Dentro desse programa, você vai encontrar tudo o que precisa para poder alugar o seu carro e ainda blindar a sua locação também. O programa ele foi criado para poder proteger o investidor dono do carro para que ele não tenha prejuízo desde a compra do carro até a locação dele também. E dentro desse programa, você vai encontrar um guia estruturado e organizado para você ir desde a compra do carro até a locação dele também, o contrato específico para a locação do seu carro, acompanhamento VIP para você conseguir alugar o seu carro em 21 dias, acesso ao grupo fechado com outros investidores do Brasil também, e por último, suporte exclusivo e orientação jurídica legal então não fique aí parado me olhando, vai aparecer um botão na tua tela, clica e você será direcionado para uma página Onde vai te dar todas as informações para você saber desse negócio também Tchau